9,5 meio Já estamos caminhando faz tempo Vamos ver se dá pra chegar lá 12,600 km Os carros fechamento já bem-vindos Deve estar tá no último da prova aqui Fechando a prova Vamos lá 1 hora e 50, quem sabe dê pra chegar lá em cima Já dá pra ver as luzinhas do alto da serra. Falta só 12km agora. Começando a anoitecer. Agora, mais um pouco. Falta 10km agora. Não dá pra chegar quase nada a mais. 17,800. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! Essa caminhada firme agora que o Kent tá vendo junto a Parabéns! Chegamos agora a parte de iluminação daqui até lá em cima pelo menos é caminho iluminado só que terminou a subida e agora começa a escalada falta 6 km. e uma hora no ritmo que está e para toda a subida que tem, não vai dar para chegar a tempo para acabar sendo pego pelo ônibus que recolhe o pessoal mas só está vindo e ver tudo isso aqui valeu cheguei na parte que dá pra ver os carros passando ali embaixo mas deu 21km 300 e 3 horas e 35 falta 25 minutos é impossível fazer os os outros 3, 300 nesse tempo pra mim devo chegar lá pros 22 por aí de dois e meio, aí. Lá é o topo. Onde eu deveria chegar. Só que para chegar lá, ainda tem que subir todas essas luzinhas aí. E falta 20 minutos para acabar. Esse é o ritmo. Ambulância pra cima e pra baixo. Duas, três pessoas com hipotermia no caminho. Lá vem o ônibus. Não deu pra fugir do ônibus. vão você pega pelo ônibus. Só na próxima vez agora.